Olá, amores, boa noite. Que lindo! Mais uma live hoje. Olha, sim, bem-vinda. Hoje, com a nossa convidada, Marise Dalino. Bem-vindo, Luiz. Estão aguardando a nossa querida. Marise, para então começarmos com o nosso tema intrigante de hoje. Francislene, bem-vindas, bem vindos bem Tânia. Gente, a Marise vai nos falar hoje sobre as etapas da ascensão. <risos> Oi, querida, bem-vinda. E sobre o autocontrole. Oi Marise! Bem-vinda! Tá aceitando? Vamos lá! Ei. Aê. Ei. Estamos aqui! Ai que delícia, eu tava com saudade de fazer live, tava com um monte de energia assim, para estourar para o mundo. Eu... Pensou, desejou, criou Tô aqui, tamo, tamo junto, obrigada pelo convite, linda que, que gostoso tá aqui, que delícia A cada um de vocês que estão aqui, obrigada Toma, toma água. Muito feliz Esse povo que vive de água, né? Ai, que delícia, até tomar mais Tá então, assim, Marisa, gratidão Ai. por esse convite. E vir aqui falar para mim, para esse povo todo lindo, né? Trazer essas informações Sim. e ativações. Ai, e... é. é. aí, mas que só vai receber quem estiver assistindo. Você viu você depois? Nossa, a energia tá muito forte, né? Uf! Sim, Caramba. com certeza. Ontem nós tivemos o um portal, o um portal 77. Foi maravilhoso, tivemos uma sessão lindíssima. Com encontro de fractais. Nossa, que lindo. Que lindo. Foi muito tá acontecendo, né? Tá, tá acontecendo esses encontros. Bom, a gente tá tendo... A... A grande é, A grande oportunidade De encontrar em alguém que está do teu lado Assim, né é, Tem acontecido muito nas minhas sessões Assim, a pessoa vem e fala Ó, te achei faz três meses E a gente fica assim, se olhando Nossa A gente é irmã, meu Deus Irmã, a gente é a mesma alma Mas é muita gente É muita Daqui a pouco a gente vai conhecer todos Vai reencontrar todos, né e é como se estivesse Estamos... integrando dentro é. de nós. É lindo, né? Sim. Com certeza, com certeza. À medida que a gente vai avançando um pouquinho aí na nossa expansão da consciência, a gente vai reconhecendo tudo isso com muito mais facilidade. Uhum. Sim, sim, sim. Olha, vamos lá, vamos lá. Se você me dá licença, minha Anja Galática. <risos> Porque chegou Chegou quem estava faltando Que disse que ia chegar Que ele inclusive vai estar tá Também num, numa live Com a Chiara, que ele já falou Que quer falar, que ele precisa falar junto com os seres Os outros seres estelares Que é o Paulo Veneziano, ele quer muito falar Dessa totalidade No amor E nossa, meu coração já está aqui ó, Que fazia tempo que eu não canalizava ele Mas vou deixar ele ele fala, irmãs, é uma imensa honra, sempre é uma imensa honra estar aqui. O curioso é que ela diz, meu coração já está palpitando, como se eu fosse um alguém diferente dela. Muito curioso isso. Né? Mais para frente as pessoas vão entender melhor o que são essas junções de consciência. Mas eu estou aqui para falar do belíssimo trabalho que está sendo feito. Por cada um de vocês Muitas pessoas dizem que quem está sofrendo Não está realizando o trabalho Não é, é que escolheu a via da dor E aí nós olhamos Dá para subir um pouquinho essa frequência aí? Para totalizar Sem tanto sofrer Eis que o amor volta Eis que a sua origem grita no teu peito e grita da seguinte maneira, porque dizem, aí na terra vocês dizem assim Ah, tá coçando, né filha? Eu coço pra você, fica tranquilo O nariz dela coçou um monte <risos> por causa do cabelo Veja bem, o grito não é um algo ruim se você souber gritar Vocês precisam saber gritar, vocês precisam saber dizer, se reconhecer Neste amor total de quem vocês são que não é solto. Não digo solto no sentido... Vou usar um termo que vocês usam aqui. Do, do frouxo. Ele não, não tem uma frouxidão. Não. Não. Ele é firme. Ele é expansivo. E ele não para. Ele te integra. Com cada músculo do teu corpo. Com cada parte do seu ser. Nós estamos vendo muitas subdivisões Acontecerem aqui na Terra Muitas É claro, porque vocês começam Essa integração do teu eu Em vários departamentos separados Que a mente humana ainda separa Tudo, vocês separam, vocês adoram Quebra-cabeça, aí fica uma peça Na Bahia, outra peça Em São Paulo Outra peça, e aí vai né? Por aí vai, outra peça até no meu mundo Onde eu me encontro e aí vários outros mundos, outra peça em Pleiades, outra peça em óleo e vocês adoram uma bagunça, hein? E aí fica todo mundo dividido, e só usando um pedacinho. Ah, tem um negocinho aqui, vou usar esse negócio. Aqui, ó. Elástico para cabelos. Fica cada peça espalhada em vários lugares, e não só do planeta Terra de vocês. E vocês fazem isso, inclusive, dentro de suas famílias temporárias impressionante, com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, vocês se dividem. Só que agora, Gaia, todas as cidades intraterrenas, a irmã tem este conhecimento, está acessando, você sabe que trabalha conosco também, enfim. Nós estamos apenas lembrando, juntem estas peças, agora. E não é todo mundo vivendo numa mesma cidade, tudo... Vou usar esse termo que ela tem na mente, engalquinhado? Este termo existe na língua portuguesa? Pois bem, tudo junto. Não. É sentir no coração. Ah! Essas <risos> duas, você, a irmã, Vocês se sentem no coração. Quem precisa estar no mesmo... Espaço humano É amor É saber, é ter a certeza Ela está lá nesse momento Ela, tá sentada, ela está sentada Ela está canalizando Ela está precisando Eu vou lá Vocês se conectam desta maneira Neste fluxo, a esta totalidade Não é apenas um mergulho em si mesmo Então vamos falar de autocontrole Porque O grande passo da ascensão quando vocês escolhem ascensionar Que foi o que aconteceu comigo Com essa fofinha aqui Que eu falo comigo porque eu sou um pedaço dela né? É o que está acontecendo com você Irmã Não é em vocês Que vocês mergulham tão somente É em tudo Porque vocês são tudo E essa unificação Começa em aceitar Daquilo que vocês negavam copiosamente Negavam copiosamente Igual escurraçar, metragar, machucar um pedaço seu A mesma coisa que se faz dentro, que se faz fora Como todas as peças eu Estou sendo claro ou estou sendo um pouco abstrato? Porque eu captei um pouquinho de dúvida Tudo bem? Irmã, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Pois bem ah, agora tá tudo bem, as pessoas estão processando melhor os dados Pois bem É entender E novamente Que vocês renasceram Para se aceitar Então não adianta vir para mim com a conversa Eu preciso correr Paulo, eu quero despertar amanhã Pelo amor de Deus, vocês já estão despertando Calma oh, Já tá acontecendo esse desespero não vai levar a lugar nenhum porque você vai estar negando as partes que precisam ser acolhidas naquele exato momento. Vocês entendem que não tem nexo? Usar uma prerrogativa que vai fazer com que vocês se machuquem mais para chegar num ponto do qual vocês tinham que estar vivendo é brilhante. Não é perfeito. Então o que vocês estão vivendo Joga fora esse desespero Para Se você escolheu a quinta consciência Só vai Sofreu E esse jogo não é que tá demorando Que está sacrificando Não É entender que este é um momento precioso, e se você deixar pra depois, você não vai ter o controle. E o controle que eu digo não é um controle da visão de vocês, é um controle de si para se manter no amor. E não uma, uma simples buzininha no trânsito te deixa maluco. Isso não é ter controle. Ou de entender, nossa, o irmão não tá legal. Tá ruim aí, hein, cara? E é fazer uma mudança energética nele, tão rápida. É uma troca. É, vocês uhum. falam muito de pedir autorização. Ou pedir autorização. Te pedem autorização para fazer mal para você? Hum? Hum, hum, hum, hum. hum. Nós pedimos autorização para fazer bem para vocês? Vocês entendem o que está em jogo aqui? É ser naturalmente bom, aprendendo a trazer novas ideias dentro de si, que não são novas. São recodificações, são resintonizações. Vocês têm total clareza disto. O seu trabalho, o seu esforço biológico vai trazer uma força no trabalho que já está sendo feito em outras dimensões. Onde nós estamos reagrupando e criando espaços dentro do seu ser biológico para que você opere. Vou usar o termo daqui. Em força total Com tudo que você é Mas só vai ser Permitido se vocês deixarem Se vocês não deixam Não vai acontecer uhum. Dá pra ter, ser Tão simplesmente assim Nós fazemos gradativamente Com quanto que vocês escolham Soltar por isso Do teu belíssimo trabalho né? Codificações Recimplementações gradativas. É igual ficar batendo, não, jogando uma pedra, dando um murro nela. Ela é dura. E essa casca dura que vocês encontram ainda, não todos, não todos, porque um grande trabalho está acontecendo com as almas antigas aqui na Terra. Vocês isso Explodiram A pedra Que estava impedindo a visão de vocês Que a luz começou a pulsar de dentro E foi emocionante Eu dei um berro Eles conseguiram! Sim, porque é importante para nós E começou com um Com dois, com três Com quatro, com cinco, com seis E de repente muitos de vocês E se encontrando Vivendo até romances, não é mesmo? Que alegria. É divertido. Viver é divertido demais. Então, por que, que eu vim? Por que, que eu queria falar aqui? Por, quê? por que, que eu queria conversar? Não precisa ser triste o processo. Eu falei tanto para esse meu pedaço, para esse meu fractal. Falava, Marise, não precisa ser assim, para, você tá sofrendo Tá se colocando como coitada, você não é uma coitada, você é divina, vai E aí ela acordava um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Porque ah, há de se ter paciência, não é? Mas pense comigo Eu, que amo tanto vocês Eu, que já passei pelo que vocês passaram, como todos nós que estamos aqui em outras dimensões, de ver algo tão belo, tão potente, escolhendo o um mínimo de si, não tem mais coerência. Principalmente neste movimento tão exponencial que está acontecendo no planeta Terra. Não vai dar para escolher não quero ir neste ônibus, é, ônibus, né? Ou nesta nave. Não vou nesta nave. É mais comum para mim falar nave, tá? E logo vai ser comum aqui para vocês também, que não vai ficar só no aviãozinho, tá, gente? Lógico que não. Vocês vão ver que legal que é. Vem mais rápido, prático, velocidade da luz, enfim. Vocês vão descobrir. Vocês vão relembrar, porque vocês já sabem. Então, agora é a hora de ouvir. Total clareza A cada instante do seu dia E aí qual vai ser o resultado? Bom Eu demorei para voltar para falar sobre isso Porque nós estávamos fazendo um experimento Neste meu fractal Vulgo Marisa Deu um trabalho Mas tudo bem Tá ótimo Ela queria lhe sofrer Ela conseguiu Aconteceu. Então, nós podemos trazer a experiência para vocês sentirem. A totalidade de estar num degrau que ainda vai acompanhar de muita evolução, você não vai chegar num lugar. Não, isso não vai acontecer. Ei, todos nós sempre vamos aprender. No amor. E aí, nós vamos avançando em outras etapas. Mas vamos dizer de sair na etapa. Sair da etapa do básico, da dor. Chega. Aconteceu nesse corpo biológico. E como que vai ser pra vocês? Os rumores se cessam. Todo rumor, e não importa o que você esteja vivendo, é um eco. Sabe o silêncio do universo? Hum? Dentro de você. E você só sente amor. não é um amor romântico, humano. Amor. Um amor querendo sair por aí, salvar o planeta. Porque você já sabe que está salvo. Você ama a perfeição. Você enxerga o sistema. Você se vê na cidade dourada. Você acessa tudo aquilo que vocês chamam de Buda, Kutumi, Krishna. Todos esses irmãos maravilhosos, esses fractais, todos em consciência. São tantas maneiras afinal de contas. É esse lugar constantemente. Não importa se o seu corpo físico quer dormir um pouco. Não importa se o seu corpo físico foi acometido por alguma doença respiratória. Não importa. Não importa se você quebrou os pés. Não importa se você tomou um soco na cara. Você está na Cidade Dourada. Que é o teu lugar. E esse lugar está esperando por todos vocês. Essa unificação, por isso que é tanto falado em todas as comunicações. Integrem, aceitem a si mesmos. Ai, mas já faz. Não faz. Se fizessem, já estaria na cidade dourada. Não está na cidade totalmente dourada. Parte de vocês se encontra. Era tão engraçado quando eu conversava com a irmã. E ela, Paulo, você é tão querida. E eu olhava, mas eu sou ela. <risos> Somos um. Ela também é uma querida. Mas ela, não senti... ela não entendeu. Ela não entendeu. Mas um dia ela vai entender. Como se fosse uma sinapse consciencial desfragmentada em terceira dimensão. E agora nós estamos unidos. Unidos em amor Sem confusão Sem a confusão que se julga aqui Ah, mas se eu sou um, eu sou o outro Eu sou o outro, como que eu sou tudo isso é, A gente não é nada A gente é uma consciência viva Que não para de crescer Que não para de trazer amor de, Que não para de fazer com que as pessoas voltem No seu consenso mínimo amoroso E é esse trabalho Então A terra está a todo vapor são muitas, muitos fluxos energéticos de toda parte. Basta você parar para analisar. Ela acontece. Mas eu não estou vendo. Para. Para. Por favor, para. Já cansou isso também de se contar a mesma história. De novo, uhum. todo mundo vê Todo mundo é Todo mundo Mas vocês precisam começar a sentir Esse lugar de glória Aqui E não se colocar como eu falava Pro meu pedaço Vai se colocar como coitada Eu tô falando que você é toda poderosa Vai se colocar como coitada e ela falava, nossa, mas será que eu não vou ser arrogante? Que trabalhinho ardiloso Que os meus irmãozinhos, a turminha Fizeram vocês acreditar Ah, eu não vou acreditar que eu sou tão grande, sou tão imenso Sou por ser humilde ah, Que fofura eu acho melhor pegar essa humildade e chutar para bem longe, porque este não é o verdadeiro conceito de humildade, será se é que existe um conceito de humildade. Você não precisa mostrar humildade. Nós estamos aqui falando em respeito, ao menos por si mesmo. Você se corta, você se machuca para se parecer humilde? Que amor é esse por si? Isso é ter o controle de si mesmo? Ou isso é se machucar? Que ideia é essa, minha gente? Agora, o convite é para que vocês se totalizem e nenhuma peça pode ser deixada. Sananda já falou aqui mesmo. Cada pedacinho... Não vai deixar escapar. Não dá. E no teste comigo lá no templo, eu mostro. De verdade, eu mostro. E eu falo brincalhão. Porque totalmente nessa frequência amorosa, vocês precisam voltar a querer se divertir mais. A brincar mais. É tudo muito sério. Nós enxergamos pessoas que estão fazendo trabalhos lindíssimos, mas se colocam como gurus... E aí ficam com aquele ar fechado e falam, o que ele está fazendo? É, ai, oh. Não! É vida! É ser vivo! Isso é ser espiritual. De criar com a tua mente, de você conseguir levantar um império. Ai, não pode ter império porque é bonito morar em casinha simples. Pelo amor de Deus, ninguém quer morar numa casa linda! eu não estou falando de ego distorcido, amados. Eu estou falando que todo indivíduo que está aqui merece tudo de lindo. Uhum. Estou usando os termos que vocês compreendem bem, tá? É tudo. É acordar. Vai ser assim, meu dia. É totalizar. Inclusive aquela parte que você critica muito de si mesmo. Parem. Nós somos tão solícitos com vocês. Porque este é o verdadeiro amor. Não é porque um alguém falou errado, ou um algo, ou qualquer coisa que vocês discriminam demais aqui na Terra, porque ainda não tem a visão de unicidade. Quando é que vocês vão começar a fazer isso consigo mesmos, sempre se dizendo falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa? E se vocês se disserem eu tenho tudo aqui dentro, eu tenho tudo de amor aqui, dentro, tenho amor aqui dentro Eu tenho amor aqui dentro, eu tenho amor aqui dentro Eu tenho amor aqui dentro Eu sou filha do Criador, eu sou filho do Criador São ativações Cada uhum. palavra É uma ativação É um portal Falo em amor Abro uma porta, você entra e você tá lá Falo em ódio Abro a porta o portal que você vai abrir ai, mas não é muito pesada essa coisa, eu queria falar qualquer coisa, se você é uma constância em ser você vai escolher, vai escolher aquilo que te deixa num âmbito duvidoso é isso mesmo? não então a ideia é a mesma quando é que vocês vão ser solícitos e generosos consigo mesmos ó oh. Deu certo aqui. Mas de novo. Ah. Ah, ela deu muito trabalho. Para ela mesma, porque eu estava tranquila. Eu não sinto a dor. Quando você está no amor, você não sente a dor. Entende? Por que tem que ser tão dramático? Claro, não estou aqui desmerecendo. Um grande momento. Quando vocês são ativados nos templos e vocês se reconhecem como seres assentos. É um dos momentos mais felizes para mim. Porque vocês abrem os olhinhos e falam, eu sempre fui. E nós olhamos, é. E aí agora vem um questionamento que a irmã faz junto. Eu não me unifico a você? Não. Ninguém se unifica a ninguém. Nós continuamos interligados numa consciência fluindo em muitos trabalhos, porque é assim que a fonte criadora trabalha. Ela se multiplica sem parar. E não tem fim. Ai, mas isso nunca tá Não. E é divertido. Porque eu queria o que eu quiser. E é uma delícia. Então, por favor, o pedaço que vocês mais odeiam em si, você faça esse grande favor. Diga, mesmo não querendo, que você ama. Eu tenho colocado vocês em uma prova muito grande para quem está na etapa do raio rosa nos templos conosco. Estamos fazendo com que vocês se deparem ou que vá até aquelas pessoas que vocês acreditam que mais te machucaram. Muitos desistiram, irmãos, muitos. Não, não aguentaram, porque não quiseram perdoar. Mas, muitos disseram sim. E foi uma choradeira belíssima no tempo das almas se abraçando, e raios de amor por tudo com o é lado, e as pessoas ascensionando na frente, se identificando com outros grandes mestres que estavam no local. Que momento precioso, que momento maravilhoso. Agora eu estou captando aqui, das pessoas dizendo sim, estão dizendo tudo sobre... O meu espiritual, mas e o meu dia a dia, estou com problema com esposa, com marido, com emprego, preciso pagar contas. Pois bem, vamos falar sobre isso. Se você se totalizar, você não vai mais ter problema com a sua esposa, com seu esposo, com seu emprego, comprar sua casa. Entende que tem correlação? Uhum. Nada está separado. Você aumenta a sua frequência. As coisas acontecem assim. Sem você achar que precisa. Ah, eu preciso, eu comprar minha casa, eu vou juntar um dinheiro, eu vou ralar. Olha a energia que vocês já estão colocando. Eu olho e falo, nossa, gosta de sofrer, né? Por que não só idealizar? Vou saber que vem. Sem preocupação. É isso que eu falo sempre. Funciona? Vocês acham que não existe outro sistema do que esse que vocês estão acostumados a viver? <risos> amados, amados, eu estou aqui por amor. Muitos disseram sim. E o grande passo da ascensão está acontecendo. Para muitos de vocês é inevitável. Alguns já conseguiram aqui. Outros vai serem nas próximas encarnações. Não tem jeito, está tudo bem. Eu sempre digo que isso não é um problema. Divirtam-se na jornada. É precioso. São metas, são objetivos. É uma nova família ser constituída. Entendem? É um novo desenho. Você pode escolher ser um galã. <risos> tem que se divertir, a né? gente são protótipos. São novos lugares, é igual visitar um outro um outro país. Ir para outro planeta é igual visitar um outro país. Eu sei que vocês me compreendem bem. Então gostaria de fazer com que além da verbalização vocês sentissem esse calor está vindo aqui para todos que estão assistindo e para os que vão assistir no outro momento percebam esta chama sagrada que é você que te incendeia não é só rosa é a tua ressurreição é a tua alegria, é a tua nova formulação de vida, é o teu desejo de sorrir todos os dias e de sorrir para os pedacinhos teus que foram deixados de lado, abraçando cada dúvida, abraçando aquilo que vocês chamam de crenças limitantes, e colocando num único objetivo a ascensão. A ascensão. Só sinta esta energia girar. E percebam este lugar. É esplendoroso, é majestoso, é onipresente, é onipotente. Este é o lugar da Cidade do Gato. Podem abrir os olhos. Nós vamos estar aqui, inspirando. Minha Mãe Maria também se encontra aqui, você sabe disso. Estamos todos fazendo o nosso trabalho, mas principalmente assistindo o belíssimo trabalho que vocês estão fazendo na Terra. Independente do grupo ser que vocês chamam de pequeno, para nós é um grupo valiosíssimo. Obrigada. lindona. Gratidão. Eu que agradeço, lindona. Tá tudo bem? O que, que você sentiu? É tudo ótimo, maravilhoso. Acho que foram palavras que tocam a gente num, num aspecto muito mais profundo. Porque não são as palavras. As palavras, eles, elas trazem a energia que vão nos tocar, onde precisa ser tocado para que a gente desperte. Né? Cada um vai ter lá aquela sua sementinha regada por aquela energia que chegou para olhar a sua parte que precisa ser vista, que precisa ser acolhida e que precisa ser reconhecida. Porque nós negamos muito de nós mesmos e a gente precisa reconhecer as nossas partes para que a gente possa integrá-las verdade é, assim para mim o, o processo foi foi bem foi bem sofrido né minha gente assim eu acho que ficou claro né ele repetiu para caramba mas é por quê porque eu não eu não conseguia enxergar que eu estava negando uh, aspectos meus né? aí quando vinha a intuição falando assim é, Ei, você não está se aceitando E era muito curioso Que quando eu falava ah, eu Sei lá, eu aceito isso Verbalizava Meu corpo todo relaxava e, e eu mudava de frequência imediatamente Falei, nossa, caramba E aí, gradativamente Com muitas outras coisas né? E aí, só que depois De um, que você acessa Um quanto de informação Que estava te prendendo vira um efeito dominó, aí minha gente, eu qua... aí eu quase pirei mesmo, o cabeçote, porque aí era... era cada segundo uma coisa nova, e aí começou a acelerar o processo, eu falei, gente, eu tô muito consciente, eu tô ficando com medo de eles, ai não, tá tudo bem, você tá saindo do limbo, eu falei, não, e começou a casca soltar, deu eu ir me liberando, me liberando, me liberando. Mas é igual um soco, que você toma e vai indo. Sabe? E aí, de repente, tu, parou. Tudo parou. Eu fiquei num breu. Falei, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo comigo? Onde é que eu tô? Nossa, tô me sentindo bem. Mas vai ser todo dia assim? Será? Eu tô acostumada a me lascar. Será? E... É inacreditável Mas você passa por tudo aquilo, né? Bete catarse, cai de cama, tem febre Ontem à noite mesmo, tipo, uma febre maluca E aí a né? tá tudo bem? Tá, Só foi uma febrinha E uma paz Aí, o que tá acontecendo comigo? Cadê o desespero de Ai, acho que é comida, vou lá <risos> Fazer uns exames já, para saber Claro, com responsabilidade Eu sempre faço, eu sempre fiz, né? a gente faz, porque vou fazer um evento na segunda, né, a gente faz pra... mas não era é o, é o processo de reprogramação nesse caso, né e, e é assim, gente então, assim vamos olhar com carinho, tá ardendo é porque você tá negando o seu aspecto ai, mas é o outro, não é você, é de novo, é a mesma história não muda esse negócio né pois é eu fiquei agora nove dias de, de cama, né, eu disse assim, ok, tudo bem, é o processo, então deixa aí, deixa soltar aí, não fui correndo fazer teste de covid, mas foi uma gripe bem bem intensa e eu só fazia dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir, ok, meu corpo precisa dormir, ok, que, que ele está integrando, ok, está integrando, está liberando, deixa aí fazer essa movimentação toda energética que precisa ser feita, precisa uhum. ser trabalhada. E ontem, na sessão, me veio uma, uma consciência, assim, é, quantos de nós estamos com processos gripais, né? Quantos de nós estão trabalhando essa região? Né? Uhum. É a nossa verdade que é, a gente claro. engoliu, a gente engoliu, engoliu, engoliu, engoliu e que agora precisa liberar. Uhum. Então a gente está soltando, está soltando, está soltando que é para a gente poder falar a nossa verdade. Para a gente reconhecer o nosso poder, a nossa sabedoria e expressá-la para o mundo. Porque já não dá mais para a gente fazer de conta né? e ficar repetindo o que colocaram na nossa cabeça como sendo verdade. Exato. Exato. Não é a verdade do ser, né? A verdade do ser é outra e está na hora da gente falar, da gente colocar para fora. Então assim, vamos liberar e a gente começar a falar aquilo que ressoa no nosso coração e ressoa para a nossa alma. Está né? na hora da gente sair do externo, né? De, de querer falar bonito. Né? isso mas isso. falar palavras vãs palavras vazias isso não faz mais sentido para o ser hum. então nós estamos num processo de, de limpeza muito grande e que a gente precisa se permitir hum. fazer essa limpeza senão a gente não dá o próximo passo não dá não vai porque não entra a informação a ah... Quando eu me conecto com, com esse fractal meu, que é o Paulo é, Ele me mostra o, o que está acontecendo né? Aí ele fala, olha, é, a, a energia entra é como se fosse uma troca de dados né? Eles tiram o, os dados, são codificações mesmo São codificações, e... formas, né, manias que a gente tem E aí eles vão fazer, fazendo essa troca só que a gente está tão acostumado a... Aquele módulo que a gente prende. Né? E aí por isso que vem dor, vem catarse, vem os momentos cama, né? Mas tudo bem, faço... a gente faz linda e poderosa deitada ali, ai, tô morrendo, mas tá tudo bem. É porque eles falam, solta, relaxa, é melhor pôr para dormir, que aí fica mais fácil de convencer parte do seu inconsciente para liberar. Então põe para dormir, mais fácil E aí ele falou assim Ele mostrou E aí entram essas novas codificações De uma forma gradativa Algumas pessoas estão começando De uma forma exponencial Uma engrenagem de reatividade no peito Outras no frontal No coronário Enfim, cada um numa parte do corpo Não especificamente nos chakras né? Nos meridianos também, não importa Às vezes pelo pé, está começando pelo pé mas ele mostra que é uma via de entrada Que eles começam, né? Não se começa pelo lado mais difícil Se começa pelo lado mais facinho Porque aí dá a porta de entrada Para as outras codificações Só que aí, minha né, gente, viram Uma tempestade muito vulcânica Que <risos> aí vai E aí eles vão dando espaço Para fazer, para o seu corpo respirar melhor sem esses filtros é igual uma peneirinha que você tem que você escolhe que a peneirinha seja bem pequenininha, quadriculadinha, que são as crenças os ideais, e aí eles arrancam a peneirinha, ela não precisa de peneirinha, você vai ver a verdade, né, como ela é. Uhum. Então, por isso que leva um tempo, gente, é toda uma recodificação É biológica, é muito sério isso. É, é. Não é brincadeira. É fisiológico. Não. Às Exato. vezes a gente recebe questões, é, os arcturianos, né? E eles trazem maquinários e equipamentos. Uhum. Eles dizem que fazem que fossem incisões cirúrgicas para retirada uhum. daquela densidade que está presa. É então, isso. retira aquela densidade para que tenha espaço, para que a luz possa entrar. Uhum. Para que a gente transmutar isso de forma que é. o nosso sistema Comece a receber as novas codificações de luz e atuar de acordo com isso. Porque a gente está viciado né, em, em trabalhar na parte ilusória. Né? Isso. Que é aquilo que está lá fazendo aquela densidade, fazendo o nosso corpinho ficar aqui todo assim comprimido. Né? É. E agora a gente está fazendo ó, a abertura e ela é fisiológica. Totalmente. Não tem como a gente processo de acertão espiritual sem a parte fisiológica e junto. Uhum. Até você falou, eu, eu não sei se eu falei em algum vídeo, isso eu devo ter falado em algum atendimento, porque normalmente a gente não fala tudo que, que enxerga para não, não assustar né o pessoal, mas tô sentindo que essa turma que tá aqui, tão me dando autorização, então a gente fala. <risos> É, você falou dos arcturianos, né? Eu, eu tenho trabalhado também com eles e aí todas as vezes que a gente é trans, transportado, né? seja para as medbeds ou enfim para acompanhar qualquer tipo de, de, de procedimento cirúrgico, que é como é, né? Nas reprogramações de padrões, a gente acha que o que, né? Está ali o corpinho, sei, seja mental ou emocional, não interessa o corpo etérico que seja. É, eles não pegam e fazem uma mudancinha energética, não Assim, O que eu vi foi um procedimento de alto padrão cirúrgico Mas assim, de abrir o cérebro, por exemplo né? Várias vezes, assim Eu vi, a primeira vez eu fiquei assim hum! Aí eles falaram <risos> Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, se eu estou vendo eu tenho condições de ver Tá tudo bem Aí eles mostram, né? Mas eles mostram a ilusão Acinzentado, o aspecto acinzentado. E aí eles começam a colocar as novas informações para que a pessoa lembre. Então, leva um Sim. tempo para iluminar, na verdade, todo o seu corpo biológico. Não estou falando que o problema seja o corpo humano. O corpo humano é extraordinário. Sim. Ele só está acostumado a viver assim. Ele sabe Sim. da verdade. Se você se integrar a ele, ele sabe da verdade. E ele vai te contar. Bete, teve, acho que foi antes de ontem Acho que por causa do frio Eu comecei a comer muito Aí eu, eu parei e falei assim Corpo, por que, que você está comendo muito? Ei, células, aí meditei Rapidinho veio uma voz Nós estamos comendo demais Porque você não está escolhendo Alimentos nutritivos Nós precisamos de alimentos Mais nutritivos E daí a gente não come tantas vezes Ao longo do dia nós estamos solicitando um recurso do qual você não colocou para nós. É. E o seu corpo precisa, você está fazendo... Pra... E eles começaram a especificar eu. Tá bom. Aí eu fui e comi o que as células estavam pedindo. Eu fiquei uhum. sete horas sem comer nada. Eu falei, impressionante. Que coisa, <risos> que coisa extraordinária. Porque ele sabe mais. É, o no... é, são as nossas crenças que colocam a gente em lugares cinzas e eu vejo eu vi os eu vi os cérebros totalmente acinzentados não usando a, a plena capacidade ah é loucura não gente não é então eu e mais milhões de pessoas no planeta Terra estão tendo a mesma visualização e eu gosto de constatar cientificamente porque eu não vim para brincar eu vim para falar mesmo <risos> que eles falam não brinca fala mesmo Marido. <risos> né e, e aí acontece isso, tá, gente? Eles fazem não só na região cerebral, em várias partes do corpo, o grupo de Orion Sim. trabalha muito nas vísceras também, trabalha com reprogramação é, cerebral, mas em outras regiões também. Que é, é muito acúmulo de memória que te incita um padrão. Assim, a gente está falando de uma codificação de mais de 40 mil anos. É mais, né? Eu tô chutando alto, nem tão alto assim perto do nosso registro estelar, não. Registro é. humano, talvez, aí é demais. Vamos pôr mil giros aqui na, nos últimos aspectos, mas em outros, em outras dimensões. É sério isso? Isso tá rolando aqui. Tá rolando, com Eu vi numa sessão, eles tiraram o coração. Aí eles tiram o coração para fora do corpo físico e fazem... É, eles falaram que eram ramificações, não, eram... Esqueci o termo. As terminações, como se fossem terminações Sim. né? Sim. E eles desligavam aquilo, né? E depois eles religavam e depois eles colocavam de volta. Então, assim, Sim, o processo está acontecendo. Está tá acontecendo. Né? E se, se a gente dá autorização, se a gente permite, né? A gente avança é. o nosso processo muito é rápido. isso E é legal você falar, porque assim eu vejo muitas pessoas pedindo à noite, ai, Arturiana, hoste ascensionada, ah, não sei o quê, PQV, pacava, todo mundo, chama todo mundo, legal. aí Só que aí, você pede lá, as mudanças, elas começam a ser refletidas no teu corpo humano. Então, assim, Sim. o que eles pedem é, se você pede uma coisa dessas, você vai ter mudanças no seu padrão. Não tem como não ter é, Não dá, mas Ai, eu não quero isso, agora eu tô com medo Não, então, então para de pedir E tá tudo bem Você falar oh, Puxa, eu acho que eu não... Tá tudo certo é, Eles falam, tá tudo bem Só acalma a pessoa e faz ela aceitar Que ela não quis ir Mas pediu Vai ser super comum As mudanças que vão acontecer A Gente, vai mudar e vai mudar mesmo Vai mudar, você vai mudar tudo Tudo, você precisa é, Ir nesse lugar Como o Paulo mesmo falou né? É ventar, é fluir é, Nesse amor, porque onde você está Não é um lugar de amor né? Ah, mas eu sinto que eu tô. Será, né? A gente tem eu achei que muito interessante ele, ele ter trazido a questão da, da abundância financeira Porque a gente quer ir para a quinta dimensão e a gente quer levar a terceira dimensão E aí a gente quer levar o um sistema estruturado financeiro daqui Não funciona, não funciona. É como Verdade. eu digo às pessoas A gente precisa acessar a abundância verdadeira e para isso a gente precisa estar num espaço de verdade. A gente precisa ir a partir do nosso coração. Então não adianta a pessoa ficar, ah, porque eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero mansão, eu quero não sei o que, não sei o que. Se você não tiver no seu espaço sagrado do coração, acessando hum. a partir da paz. Acessando a paz. É essa mudança interna nossa que vai fazer com que a gente acesse tudo com facilidade. Que lindo que você falou. Fica dando um lembre. É, eu, é verdade. né? Tava... lembrando de manhã eu fui, fui pintar os cabelos brancos que eu tenho muitos. né? E aí eu tava eu e minha filha e eu, nossa filha, eu não tinha nem tomado café da manhã. Aí eu falei, nossa filha, esqueci de tomar café da manhã. Ela é, né mamãe? Mas você trouxe uma banana, lembra? Eu falei, é, é verdade. Aí peguei a banana. Gente, quando eu eu mordi a banana, que ela tava molinha, docinha Naquele momento, assim Vocês vão me achar doido, né? Mas também não tô me importando Falei, caramba Quanta abundância, né? Assim, não, não, só, é, não é fora Porque eu me sinto integrada Com aquela nutrição Que eu tava recebendo Sim. Eu me sinto integrada a esse departamento Sabe, que criou essas consciências que criaram cada fruto com nutriente x e y para gente é, poder se nutrir mas e aí aquilo reverteu para dentro de mim assim né? uhum. o, o quanto a, vai até a questão financeira é um estado de consciência de como você se encontra só é tão somente isso porque se você se sente bem abundante fala eu realmente mereço, você aumenta o seu campo de magnetismo. E aí, o, aquilo que você trabalhava como escravo para ter, trabalha por você. Porque dinheiro é uma criação humana. Né? Sim. Sim. Então, assim, é, é o seu estado. Ah, mas então eu vou aumentar é. meu estado e não vou fazer nada. Não, você aumenta o seu estado. E você vai movimentando naquilo que você acredita. Mas quando virou essa chave aqui em mim, assim, é... É como o Paulo sempre fala, não há preocupações, só há soluções. Uhum. Porque você está em casa, Isso. você está na cidade dourada. Todos vocês uhum. estão, na verdade, mas vocês precisam começar a lembrar. E uma coisa que eu, eu acho que eu já até falei em algum vídeo... Quando eu vi o Saint Germain, eu acessei algumas pessoas, uh, os Damorianas lá de Telos, outras cidades entre terrenas e tal. Aqui, né, mais no, no âmbito terreno que eu digo, em quinta dimensão. Vocês sabem o que eles estavam usando? Ouro. E de pedras amarelo. preciosas. Pedras lindíssimas, ametista, tudo, tudo que a gente tem direito, sabe? lindas enormes as casas são feitas disso ai nossa eles são só... Não, né Foi é um recurso natural da terra abundante feito para todo mundo e não só para isso né porque é uma troca energética essas pedras esses adornos eles são usados com outra finalidade não só de do enfeite né Sim. então assim Sim. Ele faz uma, uma movimentação energética no teu corpo sem que você se dê conta se você usar no seu ser. Então, assim, eu vi ao São Germão com uma pedrona aqui eu. Uau! Meu Deus, que pedrona é essa? Uhum. É nosso. Até falando dele, ele tá aqui. É nosso. A consciência dele, né? Está aqui. É nosso. Sim. Sim. Vocês podem usar em seus lares. Está na hora. Sim. De não tá ser um tímido, mínimo, escondido. É colocar para Suposta... todo mundo ver. Supostamente humilde. De novo. <risos> Não, a humildade, e eu me rachei aqui. Eu falei, ai gente, que vergonha! Mas ele tem razão, chuta a humildade, né? Vai, manda bem pra longe. Não né? foi adita a, dita, ele... a humildade, né? É, que, que humildade é essa, né? De você é, se diminuir, ficar pequenininho e não conquistar nada porque é bonitinho, que é fofo pra todo mundo ver. O que, que é isso, gente? Né? Ah, não, não posso ter Uma cama gostosa Macia é, Porque tem um monte de gente Que está na rua Ué, E se eu escolher Ter a cama gostosa e levar a mensagem Que eles também podem ter E ajudar eles a conquistar É isso, é isso aí É isso aí ah, É, é a mentalidade Eu ainda acredito que Nós Enquanto estruturas Vou utilizar aqui de forma figurativa, individuais, né? Buscando a nova frequência aumentando, a gente todo. Quem ainda não despertou vai ser puxado pela nova frequência, pela nova energia. Vai, vai mesmo. Me aí, né? E até da nova frequência eu também estou ajudando para que aquelas pessoas permaneçam ali naquele rincão. Uhum. Então, assim, o meu processo contribui para o todo. Isso. Quanto Vai ser um maior, efeito manada, né? Isso. Né? Quanto maior for a minha alegria, a minha felicidade, a minha paz, a minha harmonia, a minha frequência, mais eu estou trazendo disso para o planeta. É Porque é isso que eu vou estar expandindo. Né? É isso que eu estou colocando para fora É isso que eu estou transmitindo para as outras pessoas E é uhum. isso né, que está contribuindo com todo Com a massa dessa nova energia que está aqui Então assim, e... é cada um fazer o seu trabalho é. individual Com o todo E é, é legal isso que você está falando né? A gente já sabe o caminho, a via mas tem um, um algo que aconteceu comigo, que eu acho que eu só falei num grupo, que a gente estava tá fazendo um curso com a Keurin, do Master Coach, é, que a, a, aconteceu, acho que foi a minha última integração, da, do meu lado trevoso, foi, foi a, o grande finale, assim. E foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, que veio uma memória de um registro acástico, mas o jeito que se integrou, é, me fizeram cuidar lá no astral Que eu fiquei vendo, assistindo né? Às vezes eu lembro quando eu estou lá do outro lado dormindo, Corpo físico dormindo e o corpo projetando Eu estava ajudando um, uma pessoa Que estava fazendo mal para outras pessoas né? Ele era um, um pouco psicopático assim, Ele tinha uma psicopatia ali Mas tudo bem, eu ajudei Eu falei, ah, ele vai conseguir parar de machucar A gente já encaminha E aí os mentores me olharam não te faz lembrar nada, esse rapaz? Aí eu encaminhando ele assim, aí aí veio a memória, assim, o olho começou a girar. Falei, nossa, eu já fui igualzinha a ele. Hum, no ano X e PTO, lá, lá, lá, lá, lá, eu era um homem e tal. Eles falaram, é, é, claro, você não era ele, né? Mas olha que curioso, né? Você veio não só resgatar ele, mas resgatar essa sua memória. Eu falei, tá, e eles falaram, o que você vai fazer com isso? Eu falei, ah, eu vou colocar no meu coração <risos> é, Eles falaram, pode acordar com você? Você autoriza? Eu não fiquei com medo nenhum, Beto Eu falei, pode, vamos embora Se tá acontecendo, é porque eu tenho, já tenho discernimento e capacidade Eu tenho trabalhado muito tempo para ficar nessa, nesse lugar gostoso Acordei, quando eu acordei <risos> Juro, deu uma vontade de urrar, assim. É. Falei, "Uh, Aí fiquei, calma, bichinha. Calma, que que... Só que era curioso, porque eu vi o quanto de desperdício de energia estava nessa memória que eu poderia ter trazido para o meu eu e ter quadruplicado a energia dourada que estava no meu corpo, né? E aí eu fui... Levou umas cinco horas. Falei, calma, e aí eu deixei vir umas coisas que eu jamais falaria aqui agora. Umas coisas de reclamar. né? né. Só que aí a mentoria estava fazendo guarda e eles riam da minha cara. Falei, por que, é que vocês estão rindo? Aí eles falaram, olha a energia que você está e Eu vi, era rosa. Falei, mas eu não estou reclamando. Eles falaram, você está fazendo com amor. Eu falei, existe reclamar com amor? Não existe, porque você está Integrando, você está deixando Essa personificação, que odeia O mundo, que odeia não sei o que, que quer morrer Porque ele era um suicida E você está trazendo ele Para o teu coração, é isso Eu falei, nossa, mas eu estou reclamando eles, É só um conceito De achar que é errado reclamar Se você faz uma boa intenção, você salva uma vida Como você está se fazendo Você está salvando a si mesma Bete Naquela hora, aconteceu algo que eu parecia um furacão. Mas me, juro, veio um grito do meu peito, assim, eu até da vontade de chorar, que foi a coisa mais linda, extraordinária, assim, de eu me encontrar. De eu ter me tirado de uma jaula. E aí eu, eu me abracei. E eu, caramba, eu me amo! Mas uma coisa muito verdadeira. Foi tão grandioso Aí meu corpo começou a tremer, tremer, tremer E eu tô até agora nessa assim, Me sentindo muito forte é, muito, Me sentindo, não falando Me sentindo abençoada Porque eu tô comigo de verdade Eu não tenho que provar nada pra ninguém Eu me acolhi nas coisas mais profundas e bizarras Vocês não têm ideia das coisas que eu acessei de mim Que eu nem tenho vergonha de falar tudo que vocês veem no mundo já foi até coisa pior. E beleza, tá tudo certo, porque hoje eu escolhi outro caminho. E tá tudo assim, ó, tá pulsando no coração. E acho que foi essa mensagem que eu acho que estavam esperando eu chegar nesse estágio, que é fantástico, e ainda até para comprovar. Duas grandes pessoas lindas Que leram o campo Péu, você tá dourada, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, então é verdade Porque às vezes a gente fala, será? Que é? Mas é verdade sim, sabe? Brincadeiras à parte Existe esse lugar Mas aí a gente precisa Ir trabalhando nesse carinho A gente se maltratou isso. demais Por muito tempo Sim É por isso, sabe Marise, que a gente não pode Julgar ninguém isso. Nem nada Porque nós já fomos tudo Já Tudo E mais um pouco, tá gente? é mais um pouco Sim. É, é a etapa É a etapa de um nível de consciência Que vai precisar De mais uns giros para chegar em outro lugar E aí vão ter as inspirações E vão ter os caminhos O sistema é perfeito Vai elevar o fractal até onde Todo mundo vai voltar para casa Então, mas quem escolheu Aproveita Porque, ó, tá rolando Com um monte de gente, né, Beth? É melhor de tudo É com felicidade é com alegria Eu Isso com Isso Nossa, gente, é isso É isso Sem aquela coisa ai, que... Não, é com, com alegria E, ó Tô falando e eu sou uma pessoa que não seguiu na alegria no começo, né? Foi bem, <risos> mas eu aprendi, eu aprendi que é melhor ser de uma forma do que de outra e talvez eu precisasse viver essa experiência para poder compartilhar aqui com vocês, né? A dor não vale a pena. Né? É o recurso mais ignorante que a gente tem para ser usado é igual uma caixinha de ferramenta, você escolhe. Você tem uma, uma furadeira arcaica que você mesmo tem que ficar fazendo um movimento para ela girar. Ou você tem uma de última geração um X e holográfica, plus, blá, que você movimenta com a mente. Qual das duas você vai usar? É só pensar. Você tem esse recurso aí dentro de você. Né? Com certeza. Marisa amada, olha alguma coisa aí das suas redes, que a gente claro. já tá com uma... Live. Gente! A gente fala, hein? Oh, eu tô, meu é Marize Dalino, eu posto é, algumas etapas aí do despertar. É, eu tenho o canal no YouTube, que é Marize Dalino também. É, recentemente eu tô com o um Projeto Sananda, que é, que é online, né? Que a gente faz um trabalho, eu posto às vezes dois, três, quatro vídeos na semana, depende da inspiração, mas qual que é a finalidade desse trabalho? A ajudar as pessoas desde o básico referente ao próprio despertar. né? Numa linguagem muito simplista, a gente faz encontros mensais né? pelo Zoom e a cada dois meses encontros presenciais em algumas cidades. A gente já fez no Rio, que a Beth participou, coisa linda. E agora na segunda a gente vai fazer aqui em São Paulo, né? casa cheia. Vai ser uma egrégora muito forte, assim. E, e eu estou muito contente de poder ter inspirado é, esse projeto para poder ajudar as pessoas para uma próxima etapa. Né? E para os acontecimentos que vão surgir ainda na Terra, que é importante a gente ter umas ferramentas de bem-estar e lembrar que está tudo dentro de nós. Coisa que a gente já sabe, mas é bom ter um apoio. Então é projetosananda.com.br. Lá tem já todas os, as vias de canal Link do Zoom Sugestão de livros de estudo Que é só a primeira etapa Sei lá o que vem depois, mas a gente só vai seguindo né Obrigada por isso Eu que agradeço A você e a todos os seres que estão aqui E aqueles que vão assistir né, Que vão se beneficiar Desses conhecimentos que chegaram Que vão poder também acompanhar O seu lindo trabalho minha gratidão né, ao Comando Estelar Galáctico, a todos esses seres de luz, os mestres acessionados, a Paulo Veneziano esteve aqui com a gente, muito amorosamente, trazendo informações, mensagens de ativações para a gente. Minha gratidão do fundo do coração a todos vocês. Um beijo grande e até a próxima semana. Ah, sim, na próxima semana, dia 13, a gente tem super lua com energética, com canalização ah. dos seres de Deus. Que delícia, vou fazer. E depois, na próxima semana, a gente tem aqui Sandra Souza com a gente na live. Sexta-feira, aquela fofa linda, gostosa, deliciosa. Ai, é ela é linda. Amo, amo. E ó, em então, breve Bete. a gente vai fazer um trio aí, né, Beth? Eu você e a Kiara canalizando. Uh! Que delícia, vai ser lindo. Aí agora. Nosso mês, a gente vai fazer nossa agenda de agosto e já vamos encaixar essa live. Vamos. Então, vai ser incrível. Gratidão, amada. Do fundo do Beijo. coração, gratidão. Eu que agradeço, a todos. Que linda. Fica com Deus. Amém. <risos> tchau, tchau. Tchau.